Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para poder te dar um motivo para você não usar o Mutuba. E eu, antes de começar, eu já quero te pedir desculpa por não estar mostrando o meu rosto, mas por ser um, pro, um produto relacionado à vida sexual, eu tenho vergonha de aparecer e alguém me reconhecer, ou alguém da família do meu marido reconhecer também. E o Mutuba, para quem não conhece ainda, ele é um suplemento 100% natural. E ele age estimulando o desejo sexual no homem, ele combate a impotência e ele também aumenta o tempo de ereção do pênis, então o homem tem uma ereção mais forte, mais duradoura e ele promove a circulação sanguínea do pênis, dando um aumento também. O fabricante, ele promete um aumento de até 3 centímetros por mês. O meu marido, ele resolveu usar esse produto há uns meses atrás porque a gente estava tendo um problema muito sério no nosso relacionamento, ele estava sofrendo né, com a falta de libido e quando a gente tentava ter relações ele não conseguia manter a ereção ou então nem tinha ereção e estava muito ruim, aí ele até começou a, a ficar um pouco depressivo porque ele via que ele não estava conseguindo satisfazer o nosso relacionamento e a gente até não tentava mais também ter relação sexual, justamente porque a gente já sabia que não estava não tava fluindo o negócio, não estava dando certo. E então, a gente ficou conhecendo esse produto. Na época, a gente não encontrou muitas informações. Então, a gente comprou meio que no escuro e resolveu experimentar. Com uma semana, a gente já começou a notar a diferença no, na, no meu marido. E agora ele tá como se ele fosse adolescente novamente, ele recuperou totalmente o desejo sexual, ele tem mais energia também para as atividades do dia a dia. E o que surpreendeu a gente é que realmente o pênis dele aumentou, aumentou cerca de 4 centímetros, porque isso também depende muito do, do organismo da pessoa, né? Mas realmente aumentou. Realmente o Mutuba fez efeito no meu marido, ele praticamente salvou o nosso casamento e hoje em dia a nossa vida sexual é como se fosse no início do namoro. Depois de tantos anos de casamento, né, a nossa vida sexual retornou ao que era quando a gente se conheceu. E um motivo que eu quero te dar para não usar o Mutuba é se você está querendo o resultado imediato. Porque o Mutuba, por ser um produto natural, você tem que fazer o tratamento. O tratamento dele é você tomar dois, duas cápsulas por dia, é uma antes do almoço, outra antes do jantar. E você tem que aguardar, você tem que tomar todos os dias, fazer o tratamento direitinho, que na primeira semana você já começa a notar os resultados. E à medida que você vai tomando direitinho, fazendo o tratamento correto, os resultados dele vai se potencializando até você alcançar o que você deseja. Então, se você tá procurando um, um resultado milagroso, se você tá procurando tomar uma cápsula hoje e já ter resultado, não compra o Mutuba, porque você vai se decepcionar. Tem que ter paciência, é um tratamento, tá joia? E outra coisa que eu vejo as pessoas com dúvida também, é se o Mutuba realmente vale a pena, mas é, eu vou até deixar o link do site do fabricante aí na descrição para você conferir, o Mutuba... Ele é um suplemento aprovado pela Anvisa. Então, pe pelo fato da Anvisa ter aprovado ele, a gente já sabe que é um produto de qualidade. A Anvisa é um órgão sério, né? Eles não vão aprovar qualquer coisa. São feitos vários testes. Então, você pode ficar tranquilo que você comprando o Mutuba, ele é aprovado pela Anvisa e você sabe que é um produto de qualidade. E eu quero até fazer um alerta com relação a isso, porque como o Mutuba está sendo um produto muito procurado, infelizmente tem gente agindo de má fé e pirateando. Então, eu te recomendo a comprar só no site oficial do fabricante, que é o que você sabe que é o produto original aprovado pela Anvisa, além de que o fabricante também te dá um prazo de garantia de 30 dias. Se você não gostar do resultado ou achar que ele não funcionou, você pode pedir seu dinheiro de volta. Então, fica esse alerta também, eu vou deixar o link aí embaixo, que é o, o site que eu comprei pro meu marido, que ele tomou, que realmente fez efeito, tá jóia? Então, é, o vídeo de hoje era isso mesmo, era só para te, te fazer esse alerta e te falar que se você tiver querendo um resultado milagroso, o Mutuba não é indicado para você. Ele é um tratamento, tem que tomar direitinho, as duas cápsulas por dia, todos os dias, e na medida dos dias que forem passando, ele vai potencializando os efeitos, tá jóia? Se você tiver ficado com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou voltar para te responder. Então, por hoje é isso. Espero que eu possa ter te ajudado. Um abraço e fica com Deus!